Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mundagrimensor. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como baixar imagens do Google Maps, do Bing, da Esri e até do OpenStreetMap com esse programa aqui, o SAS Planet. O link para download do programa eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Primeiramente, você vai até o site do SAS Planet, aqui nessa localização. Vai escolher aqui a última versão disponível para download, vai clicar nele aqui esperar o download terminar, e lembrando que esse programa, ele já é um executável, então ele não precisa instalar no seu computador para ele funcionar, né? é só extrair a pasta dele num local, criar um atalho e executar ele. Tá? Após feito o download do programa, então, só vir aqui na pasta onde ele foi baixado, clicar com o botão direito aqui, e podemos já extrair aqui, ele já vai estar numa pasta separada. Feito isso, entrar na pasta e vim até aqui no sasplanet.exe e esse, esse executável aqui você pode enviar para a área de trabalho ou criar um atalho onde você desejar, tá? ele já pode executar ele aqui. Eu não vou fazer isso aqui no meu caso porque eu já tenho ele no meu computador, ele já tem até um cache já de, de imagens salvas aqui, vou mostrar para vocês. Aqui no programa então, como o meu, o meu já está salvo aqui no, no disco D, vocês podem ver que ele já tem até um atalho aqui embaixo, ele marca onde está o cache da, da imagem que ele está baixando. Esse cache da imagem é para ele funcionar offline. Então, se você tiver um notebook eu for para campo e precisar dar uma olhada na, nas imagens, o bom é isso, ele já baixa essa imagem, você pode dar uso máximo ali da imagem, passar pela área de interesse, e quando você for fazer algum trabalho fora, não precisa de internet para estar tá funcionando. Para esse trabalho aqui, então, para mostrar para vocês, eu já preparei uma área aqui, é, e salvei o arquivo em KMZ, que é o, que é o, que é o tipo de arquivo que ele abre para a área. Tá? Você pode usar o Google Earth para é, definir sua, sua área ou baixar já essa área pronta. Vim, vim até aqui em Operations, Open, e selecionar onde está a sua área de, de estudo. No meu caso está aqui no Desktop, já está aqui o arquivo pronto. Né? Vamos abrir aqui. Bom, aqui não precisa mexer em nada, certo? Vamos dar um start, yes. Bom, aqui ele baixou então o a minha área de interesse, que é essa área aqui próxima ao aeroporto de, de Porto Alegre. O Esse programa aqui, antes de fazer o download da imagem, é necessário que você dê um zoom máximo aqui, o, o zoom que você vai querer de do nível de detalhe das imagens, tá? para ele poder baixar ele poder funcionar, ele, ele, não se, ele tem algum probleminha ainda que ele não consegue baixar ela totalmente perfeita, você só jogando o polígono aqui de interesse e fazendo o download, pedir para ele fazer o download. Aqui no caso que é bom você definir aqui o zoom que você quer, aqui na, na barra lateral esquerda, nessa barrinha que eu estou mexendo aqui, e, e passando por cima da área para ele fazer o download. Para você ver o download que ele está fazendo, você presta atenção nessa parte que está escrito Kiwi, certo? Aqui está zero, aí então ele já baixou. Então você vai para a próxima parte. E espera ele baixar. E assim você vai fazendo até ele ir zerando todo, Ele começa 26 e vai zerando, certo? Depois de eu ter feito esse zoom por toda a minha pela minha área de interesse, Pra baixar a imagem, então vamos fazer o, o, o seguinte aqui, aqui nesse disquinho aqui, você vai clicar aqui e vai deixar essa opção ligada, Internet in Cache, certo? Aqui, em satélite, que é onde está aqui, esses aqui são os mapas que você pode escolher. Eu vou fazer o download aqui da minha área de satélite do Google Maps, posso escolher entre outros aqui que tem aqui junto ó. tem uma, os mapas do Bing, os mapas do Yahoo, os mapas do OpenStreetMap e os mapas da Esri, certo? Posso escolher aqui, ó, o mapa da Esri. Posso escolher aquele mapa que me dá uma visão melhor da minha área, né? Mas aqui, então, eu vou escolher o Google Maps aqui. Para aqui, para mim, na minha opinião, ele é o mais atual, né? Tá, agora, para baixar nossa nossa área de interesse, fazer isso aqui uma imagem para a gente poder usar tanto no ArcGIS quanto no QGIS ou no AutoCAD. Vamos clicar com o botão direito aqui em cima e vamos escolher Selection Manager. Aqui em Download, não vamos mexer em nada. Na aba Stitch, vamos escolher aqui Output Format, o formato da imagem que você quer. Vamos escolher o tipo de formato que o, o, o programa que você for manuseá-la, né? É, ele abre. Vamos salvar aqui. Eu vou salvar no meu caso, eu vou salvar em GeoTiff. É, abre a maioria dos programas. Eu vou escolher aqui o lugar onde eu quero salvar. Vou salvar nessa pasta aqui. área de estudo, aqui é o tipo de mapa, e aqui o zoom, bom, eu vou querer que baixe no zoom 21, aqui a projeção vai ser sempre em geográfica para não ter distorção na imagem, e nessa opção de criar o item no arquivo já referenciado, vamos clicar no ponto .w, que é o arquivo ponto .word, ele já vai fazer então a sua imagem já referenciada. A maioria dos, dos softwares já reconhece esse arquivo de georreferenciamento, tá? E pronto, vamos dar um start. Feito o download, então podemos abrir essa imagem num programa de sua preferência, ou o programa que você vai trabalhar. Então, com o programa aberto aqui, podemos é, selecionar a pasta onde foi salvo o arquivo. Podemos abrir. E a partir daí, então, podemos é, fazer nossos estudos, fazer um desenho da, da região, conforme for o seu trabalho. No próximo vídeo, eu vou ensinar como converter as coordenadas geográficas dessa imagem para coordenadas UTM. Não perca! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado.